Olha só que beleza é a natureza. Uma das formas da gente estar resgatando a energia interior, a energia quando a gente está no meio da cidade, no meio daquela selva de pedras, é se imaginar num lugar como esse. Olha lá. E se conectar com a essência do lugar a natureza, com o mar, com as pedras, aqui nós temos muita natureza também, por todos os lados. Olha lá para aquele lado. Escolha um lugar, escolha um lugar em que você se sente bem, se sinta bem, se sinta tranquilo, se sinta relaxado, profundamente relaxado. Escute o barulho. Quanto mais sentidos na imaginação você colocar, seja do mar seja do toque da planta, seja da natureza, mais você vai estar conectado com o local. E como é que isso é possível? Os cientistas já identificaram que o cérebro ele não sabe a diferença entre imaginar e realmente estar vivenciando aquele local. E isso se dá por conta que os olhos nossos são apenas decodificadores de sinais. Quando a gente passa por um processo de imaginação criativa como esse, é possível você sentir e você gerar as mesmas sinapses, os mesmos hormônios no cérebro e no corpo todo, capazes de trazer emoções positivas, tranquilidade e bem-estar. Então essa é a dica de hoje. Se conecte, ainda que você não possa estar, se conecte com um lugar que te traga esse esse amor, essa paz, essa tranquilidade, de que você precisa, principalmente nos momentos mais agitados e turbulentos da nossa vida. Um grande abraço, se inscreve aqui, segue o nosso canal, se você tiver, deve estar com o um link aqui por baixo, inscreva-se e acompanhe os próximos vídeos. Um grande abraço!